Vale, pare começando aqui, galera É, na realidade eu tinha começado, né Mas tentou bater uns dois alvos Estava um, né E consequentemente o cancelou porque o cara tava um Ou o alvo escudou Então esse tipo de vídeo Essas partes assim até corto Porque é chato, né Mas vamos ver aqui se esse alvo aqui vai dar bom Se vai dar ruim Vamos ver aí É, 830M, né É, tropas perdidas em 40 Vamos ver <cười> Tá passando a hora da verdade Os a sair saiu primeiro Não trocou o set Porque Rapaz Se tá deixando para trocar o set em cima O cara é psicopata É bem louco, ó BSE tapetou Misericórdia Estão tapetando mesmo Pegou fogo Gozabza, tapeta <risos> Boa, boa Misericórdia Opa, olha a cagada hum... Bom Vamos ver aí, quantos que ficou alvo, né? Nossa, desceu bastante, hein? Nossa, hum, já granola! Era. Já era, galera. É, já solar. Então, realmente, zerou. Já era. Tinha 40 m de tropas perdidas, né? É, deixa eu achar aqui. Ficou com 55 m de tropas perdidas aí.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 Don't stop the thrills My bones crave your skin Temptation within Mistakes ignite the silence Mindless creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating Atenção, bando de louco. Chamada de cotuco, Rally full infantaria. Só rajada de pipoco. Atenção, bando de louco. Chamada de cotuco, Rally full infantaria. Só rajada de pipoco. Qual será o estratagema, prepare suas gemas, levante enfermarias que essa porra não é arena Tem guerreiro, tem fazenda, festival é só uma lenda, o importante aqui na é w, é que você aprenda Faça tropas de uma vez, migrando de mês em mês, tem os abusa viciado em comer carne de chinês A maior guilda do lorde e o amigo deu o papo, não é ele então é vá. Atenção, bando de louco Chamada de cotoco Rally full infantaria É só rajada de pipoco Atenção, bando de louco Chamada de cotoco Rally infantaria É só rajada de pipoco Pra recrutar é só pinel Falar com o sugar, mel e cap e Se passar na entrevista Sua prova é rally pare. Que o Neste convocou Com o NPS é uma família Pra quem desacreditou É a W, formação de quadrilha Alô, alô, bando de louco Sua santo do pau -oco. Se mexer com a elite, teu castelo pega fogo, o medo não habita aqui. É só abalo sísmico, ralifum infantaria, herói lendário e sete mítico. Mas se troca falange, a tropa muda no caminho. Não adianta mandar em coleta e nem esconder em ninho. Então vem cá, que hoje tem KVK e qual é a meta? É manda tropa nos ralis. Se tá em fúria, nós tá perto. Atenção, bando de louco. Chamada de cotoco ralifum infantaria. Só rajada de pipoco. Atenção, bando de louco. Chamada de cotoco ralifun, infantaria. E é de pipoco, fraco Queria mandar um salve pra minha família, pros meus amigos Felipe Marques, hospede, Tuga, Peixe frito, o de louco, meu parceiro, saudade Sugar Mel, Brunzinho, Papimã Zabu, Zacato, SHMD, o cérebro Um beijo pra Morgana, meu amor Que apresentou esse vício Isso aí gente, o ódio, os porra Chupa, KW, chupa